Você é qual é a reivindicação de vocês? Cara, a gente está numa luta aí constante de terras. Uma terra foi anulada aqui no extremo norte, aqui que fica no Jaraguá. E uma das questões que a gente vem lutando é sobre a, a, o parecer que o Temer assinou contra os direitos. Tira o direito da demarcação das nossas terras. Então a gente tá fazer o nosso movimento, pacificamente. Então, é que aqui dentro não pode ficar. Tem que ficar ali fora, tá bom? E aí a gente tem a parte jurídica também, que se vocês quiserem conversar, tem advogado. Você, não, você pode conversar, é tranquilo, pode reivindicar, mas aqui dentro do prédio não pode. A gente tá fazendo uma ocupação simbólica aqui, porque o termo tirou as nossas terras então a gente tá tido lá. Desde o descobrimento do Brasil a gente já perdemos tudo. Então nós temos que lutar pela pequena te pelo pequeno espaço que a gente tem para garantir para nossas crianças, para eles poderem viver tranquilo que eles são livres, que nem meu avô fala. A terra é para é todo mundo viver. Posso morrer pela terra, assim, lutando mas eu vou falar sempre para os meus filhos. Pela terra eu um dia se eu morrer eu vou morrer com orgulho. Aí eles vão seguir em frente a essa luta. a gente veio reivindicar aqui né, na, na casa da presidência porque ele invadiu a nossa casa tirando é, o ministro tirando a, anulando a portaria declaratória então a gente pretende ficar aqui firme e forte aí com o meu povo guarani -Bugá. e a gente queremos que o tema o, o presidente tema reconheça também a, é, a demarcação das terras indígenas em todo o Brasil né sem terra não há vida não há cultura não há a sobrevivência, a subsistência do povo Guarani. Então a gente depende da terra. E não só a gente, como tantos não indígenas também dependem disso. Só que eles utilizam de forma que não, que não é bom para a terra. Eles vendem terra, eles plantam soja, plantam um monte de coisa, agronegócio, e tomam conta do Brasil. 517 anos de luta São 517 anos de genocídio E nós temos que estar aqui mostrando a nossa cara Enquanto o ministro não revogar a portaria lá do Jaraguá, assim, não fizeram parecer, ao contrário do que ele fez... O nosso objetivo é ficar. É uma falta de respeito que ele tem com as populações indígenas, não só ele como todos. Né? Então ali está a bancada evangélica, ali está os ruralistas, ali tem pistoleiros. Então tudo isso atinge as comunidades. Então enquanto ele persistir, insistir, que não vai devolver as nossas terras, a gente também vai fazer a Avenida Paulista uma aldeia e vamos ficar aqui resistindo. Vamos é Hey! going to go